Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, seguinte, eu estava vindo atrás de algumas lendas novas que foi me passado e eu estava passando aqui nessa rua aqui, galera, e eu avistei essa casa aqui, mano. Eu estava vindo de lá e eu avistei. E, ó, o jeito que eu vi que a casa tá, mano, eu acredito que essa casa está abandonada. Eu vou tentar entrar lá dentro para poder verificar, ver se ela realmente está abandonada como que é a casa né, porque eu não sei, tem um portão aqui ó, mas ele tá aberto E eu já bati palmas, já chamei, e ninguém saiu pra fora, então eu vou entrar Só que eu vou entrar filmando pra mostrar tudo pra vocês Como vocês sabem que eu gosto de aventura, vou em locais abandonados, assombrados Aqui, cara, não é diferente, aqui é abandonado e eu vou entrar lá dentro Só não sei se tem alguma história ou porque é abandonado, se realmente é abandonado Mas deixa muito like, se inscreve no canal seguinte, pessoal, eu tô com medo de ter o, é, o lugar ser abandonado e usuários de droga tá ficando no local. Por quê? Olha aqui, é muito pinchado, velho, tá tudo pinchado, mano. Ó, não tem janela, tá ligado? Não tem janela, não tem janela. Aqui tem um, um pano, uma coberta. Então, não mora a gente, né? Hum. Só que é o seguinte que eu tava vendo aqui também, galera. Na frente dessa casa... Fica uma selva, certo? E ó Tem um buraco aqui, mano tem Um buraco aí, ó Então eu não sei se estão usando essa casa Pra fazer coisa errada ali é Ponto de droga, essas coisas Então eu vou ter que tomar muito cuidado, galera eu vou entrar em silêncio pra ver se não tem ninguém e vocês vão entrar junto comigo, opa cara do céu que susto mano, fiz um barulho ali então vocês vão entrar junto comigo, bora lá galera bom galera, vamos entrar aí dentro tá aberto aqui ó olha isso mano vamos então, deixo aqui Não sei se tem gente aí dentro, cara. Tem que tomar cuidado. Vamos ver aí. Se tiver gente aí, filho, ó. You okay. Pois aí, é, não sei se tem gente aí, pessoal. Alguém? Tá A vida é louca Novinho Galera, tô com medo de aparecer alguém aqui, mano Eu não sei o que, que aconteceu com essa casa, para ela estar abandonada, mas eu acredito que invadiram o local. Mano, vocês querem ver uma cena forte? Uma cena que vai impressionar vocês, mano. Eu vi isso, bagulho e não vou ver sozinho, não. Vocês vão ver junto comigo, vai é louco. Olha que merda é essa. Ah, filho. Que louco Eu tô com medo de aparecer alguém aqui, velho Tem gente vindo ficar aqui no local tô falando baixo porque eu tô com medo velho e aqui na frente galera como vocês viu é uma floresta tem um buraco eu não sei se eles se escondem ali quem tá ficando aqui no local o que acontece mano a vela, eu quero ver ela aí, ó, é galera, acho que eu vou sair fora daqui antes que chegue alguém, vamos um olhada nesse descartão aqui, é, tem um nome aqui, ó, eu vou mostrar um nome é Rafael. Mas o não tem a mão não, velho. sair fora daqui galera, antes que chegue alguém aqui, acaba dando merda e tem que sair na mão daí vamos sair fora galera, galera deixa muito like, se inscreve no canal até a próxima, tamo junto, é nóis falou, fui!